Hey, censuradas! Hoje estamos aqui em mais uma viagem é, de isolamento. Estamos em Morro de São Paulo, na Bahia. A gente já estava já aqui na Bahia para ver a nossa família, ficar na casa deles, mas como o tempo ficou bom e a gente viu que tava vazio o morro, então a gente decidiu vir pra cá. Acabamos de chegar e tá tudo aqui pra é, gente. E amanhã a gente vai pra outra ilha aqui perto. É uma viagem que a gente já tinha feito antes, mas é muito bom. Então a gente veio de novo e aí eu vou mostrando pra vocês. Hoje a gente vai ficar aqui em morro, depois a gente vai pro Boipeba e depois a gente volta. E vocês vão com a gente. Quem tá me ligando? É ah, sério Bom, gente, já são umas 4 horas da tarde E já fomos pra todas as praias de morro As praias principais, né? Primeira, segunda, terceira e quarta praia Vamos andando mesmo Não precisa pegar nenhum transporte Os lugares mais longe você vai de barco Mas geralmente é tudo andando mesmo E a gente já foi em todas as praias É super de boa pra ir A gente só voltou porque a maré tava enchendo A gente ficou com medo de não conseguir passar na volta e agora estamos aqui, curtindo um hotel, de boas Sozinhas, não tem ninguém Na verdade tinha várias vagas nesse hotel E tem várias vagas em vários hotéis aqui Então tipo, tá é, não tá cheia a praia O morro de São Paulo inteiro não tá cheio Por isso que a gente escolheu vir pra cá E amanhã a gente vai pra uma ilha mais deserta ainda Que a gente nunca foi Tomara que seja bom, né? <risos> Esse é o nosso quarto dia de viagem Na verdade já é o dia da volta A princípio a gente ia voltar ontem De noite, mas não, não tem Mais embarcações à noite, foi proibido Então a gente decidiu Voltar hoje de manhã Porque a última embarcação é às três e meia. Mas como hoje a previsão do tempo está muito ruim já Vocês veem ali que já está nublado E vai chover Então a gente decidiu voltar mais cedo Como vocês viram a gente conheceu muitas praias e eu vou fazer um, um resumão no final sobre dicas, informações considerações para quando vocês vierem pra cá agora já são dez e pouco, então eu tô voltando que a nossa volta é onze e meia tô indo lá pro hotel arrumar as coisas pra gente ir embora mas é isso foi uma viagem de última hora que a gente fez a gente pegou o hotel aqui quando a gente já tinha chegado na ilha e mas foi uma viagem muito boa, bem surpreendente, a gente viu coisas que a gente não imaginava, amei. E vamos pra próxima, né? Mas fiquem aí até o final pra vocês saberem todos os detalhes, tá bom? Ah, e se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários, viu, que eu vou responder também. Bom, censurados, agora que vocês já passearam bastante aí comigo por morro, eu vou falar algumas dicas e informações úteis para quando vocês forem, né? Para vocês planejarem a viagem de vocês para o de São Paulo, porque, gente, vale muito a pena. A primeira coisa que todo mundo pergunta é quando ir, né? Qual a época ideal para visitar o de São Paulo? E, sinceramente, em qualquer mês que você escolher ir, dá para fazer uma viagem muito boa para lá, porque o clima lá na Bahia é bem tranquilo, não, é um, não varia muito, não fica muito frio, é muito quente, que nem o rio. É, tem um clima assim muito estável, porém, se você tiver a possibilidade de escolher e ir entre agosto e março, são os melhores momentos porque tem um pouco menos de chance de chuva. Mas eu fui em julho e deu super certo, fez sol todos os dias. Então assim, é só você ficar bem ligado na previsão do tempo. Eu Vou deixar o site que eu uso pra olhar a previsão e é o que eu acho melhor, então dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tá bom? O único momento que eu falo pra vocês não irem de jeito nenhum é os feriados, por exemplo, Réveillon, Carnaval, porque fica entupida de gente a ilha, muita gente mesmo, e isso acarreta em alguns problemas que vão acabar com a sua viagem, por exemplo, falta luz e água, tá? Então, isso é muito comum. Olhe sempre a previsão do tempo para esse site e não escolha no feriado, porque o feriado vai te causar problemas. Agora, se você falar, não, mas eu só tenho feriado para viajar e eu não quero deixar de fazer a viagem. Então, escolha se hospedar em hotéis é, mais caros, e resorts localizados mais na quarta praia, quinta praia, porque muitos desses resorts possuem é, o seu gerador, então é mais difícil de acontecer isso lá. Agora, como chegar lá e qual o valor? Bom, basicamente, acho que tem quatro formas de você chegar em Morro de São Paulo. Uma forma é toda marítima, ou a outra forma é a semi-terrestre, que é uma parte pelo mar, uma parte por terra, e aí você pode, acho que pegar o seu carro ou o carro de uma empresa, né? Ou a outra forma é com um avião fretado, mas aí pra mim não, não valia nem um pouco a pena, porque onde eu tava, na casa da minha mãe, já era mais perto, é, do Terminal Marítimo do que do aeroporto, e além disso, com certeza ia ser muito mais caro, então pra mim não fazia o menor sentido. Fica em uma ilha, né então a forma mais óbvia de você ir é de barco, você pega um catamarã, foi a forma que eu fui, e é uma forma super fácil, super prática, porque você vai lá no Terminal Marítimo de Salvador, que fica em frente ao Mercado Modelo, e próximo ao elevador Lacerda, você vai chegar lá, você vai comprar a sua passagem. A passagem é preço único, tá? Não adianta ficar procurando muita agência, porque vai dar no mesmo. É 113 reais o trecho, então você vai pagar 113 para ir, depois mais 113 para voltar, caso você volte também de barco. Essa passagem você pode comprar, se não me engano, pela internet ou ir lá e comprar com antecedência que é o ideal de você fazer, mas se você for em um momento que não esteja muito cheia a ilha, você pode comprar na hora que dá tudo certo, tá? O que pode acontecer é que eu cheguei lá meia hora antes da passagem que eu queria e não tinha essa passagem, mas só tinha uma próxima passagem pra uns 20 minutos depois. Então, foi bem tranquilo de comprar, se você vai num período mais vazio, dá pra comprar na hora. Mas claro, o ideal, se você já tiver certeza que o tempo vai estar tá bom, Compra com antecedência pra você já garantir. Não é uma coisa que sai barco o tempo inteiro, tá? Então você tem que olhar os horários direitinho. E a volta, você pode comprar ou com antecedência também, ou lá já, quando você tiver em Morro, você vai na agência lá e compra a volta. Independente da escolha que você fizer, vai ser o mesmo valor. E o que pode acontecer é o horário que você quer, o dia que você quer não está pra vender. Eu comprei a minha passagem de volta um dia antes da volta, na verdade, na noite antes da volta. E deu tudo certo. A única coisa que aconteceu foi, acho que tinha três horários. Era 9h30, 11h30 e 3 horas da tarde. Eu queria voltar às 9h30, mas já não tinha, porque eu comprei bem em cima da hora. Então eu escolhi voltar às 11h30. Mas, sim, questão de duas horas de diferença pra mim não fazia, não era um problema. Antigamente, tinha uma volta que era à noite, que todo mundo quer voltar à noite, né, pra aproveitar o dia. Mas não existe mais essa volta, tá? O último horário é umas 3 horas da tarde, por conta é, de uma proibição que a própria Marinha, se não me engano, fez. Então, assim, eles só podem é, navegar até esse horário. Não adianta querer voltar mais tarde, porque não tem como. Agora, uma coisa que eu vou falar pra vocês, o que é muito importante é você vai muito provavelmente ficar enjoada no trajeto marítimo, porque é em alto mar muita gente enjoa, tá? Até que não tem costume de ficar enjoada em barco enjoa nesse, nesse momento. Então, assim, é, para vocês evitarem isso, comprem um remédio de enjoo, se vocês tiverem costume de tomar remédio. Eu sempre tomo com uma hora de antecedência e ajuda bastante. Outra coisa que vocês podem fazer é sentar no fim do barco, tá? Lá atrás. Sei que todo mundo quer ficar na frente, mas a frente é onde mais enjoa, porque é onde mais balança. Então, senta atrás, tá? É, procure um lugar que entre algum vento, que seja mais ventilado, porque isso ajuda também. Se vocês tiverem aquela pulseirinha ou puderem comprar uma pulseirinha é, que é bem baratinha de enjoo, ela se chama Sea ou Sea Eu não sei ainda se ela funciona porque eu acabei de comprar a minha ela ainda não chegou. Mas eu vou testar e quem sabe no futuro eu conto pra vocês. Mas eu acho assim: qualquer coisa que vocês tiverem que dê pra ajudar nesse enjoo, vale a pena. E uma coisa que eu faço é ficar, tipo assim, bem parada mesmo, com os olhos fechados, sem mexer em celular, sem ler, sem ficar assistindo nada na TV que tem lá. Tentando sincronizar a sua respiração com o balanço do mar. Isso ajuda demais. Eu sempre enjoo em barco, então eu já tenho aí meus truques, né? E outra coisa que eu faço, que as pessoas recomendam o oposto, mas pra mim funciona, é comer alguma coisa salgada. Eu compro é, salgadinho, coisas que vão durar muito tempo eu comendo, sabe? E fico comendo quando eu tô muito enjoada, que é o que me ajuda. E beber água. Então assim, se vocês precisarem dessas dicas, usem as que, as que fizerem bem a vocês, porque enjoa bastante, viu? Até a Isa é que não tem costume de enjoar nunca. Nessas coisas de barco e tal, enjoou, ela ficou mais enjoada até do que eu, porque eu já tenho costume de enjoar, então já sei o que fazer. Hospedagem. Onde se hospedar? Gente, isso aí vai depender totalmente do seu estilo de viagem, tá? do que, que você tá procurando? Eu costumo me hospedar ou na primeira ou na segunda praia, porque são as praias mais famosas, você fica perto de restaurante, da vila de farmácia, de mercado, de onde saem os passeios, você fica ali perto de meio que de tudo, todo principal, e você fica perto também dos lugares bonitos para o pôr do sol, que são na vila. Então tudo isso você encontra ali entre a vila e a segunda praia. Então escolha a vila, primeira praia ou segunda praia. Se você prefere ficar mais no seu canto ali relaxando, sem muito barulho, sem muita badalação, mais ali em contato com a natureza, é melhor você escolher a quarta praia ou a quinta praia, que já são mais afastadas. E aí já tem os hotéis mais caros, né? São hotéis que já, geralmente, disponibilizam um transporte, inclusive, pra você chegar na vila, chegar nessas praias mais badaladas. Porque lá nessa parte mais badalada é só andando, tá, gente? Inclusive, quem chegar da Quarta da Quinta Praia pra esse lugar mais badalado vai ter também que andar lá dentro, não entra o transporte. Se você quer ficar ali no meio termo, não quer nem ficar tão longe a ponto de ter que pegar um transporte pra chegar na badalação, mas também não quer... Ficar perto da badalação a ponto de estar dentro dela, escolha a terceira praia. Dá pra você ir andando tranquilamente pra essa parte, né? Mais agitada, e você tá ali num lugar que é um pouco mais sossegado. E tem hotel, gente, de todo valor, tá? Acho que tem hotel, assim, de 10 reais ou até um pouco menos, até passando de mil, tá? Então. Realmente vai do seu estilo, do que, que você quer, do que, que você abriria a mão. Tem bastante hotel mesmo, então assim, tem pra todo gosto. Inclusive, o meu hotel eu escolhi lá na hora, na verdade eu fiquei em dois hotéis diferentes, meu de São Paulo, dessa última vez que eu vim. Os dois tinham várias vagas na hora, então eu escolhi na hora mesmo. E novamente, se você for numa época vazia, você vai conseguir fazer isso também. Caso você vá em outra temporada, é bom comprar os hotéis antes. Agora vamos falar de custos da ilha. E a boa notícia é que Morro de São Paulo não é uma ilha cara, tá? Como eu falei, os hotéis são bastante acessíveis, tem de todo preço. A alimentação também, você vai encontrar coisas de todos os preços. Tem, claro, os restaurantes mais caros, mas também tem muita coisa que você dá pra comer por um preço muito bom. Inclusive, tem lá também carrinho de comida na rua. Tem subway, mas também tem lugares de você almoçar baratos, tá? É só procurar direitinho o que você acha. E uma dúvida que sempre surge, que muita gente fala, é que não aceita cartão lá, só dinheiro. E isso é tudo ilusão, tá? Eu paguei quase tudo, ou com cartão ou com Pix. Mas, claro, é bom você levar o seu dinheiro ali, é, uma quantia em dinheiro, pra você garantir. Porque pode ter algum lugar que você separe se que não aceite. Ou pode acontecer né, de faltar luz e aí seu cartão não vai ter como passar, e também vai ser difícil de passar Pix, porque tá sem luz, logo sem carregar celular. Então, assim, leva um quantinho de dinheiro pra você garantir, mas não precisa ficar, meu Deus, vou levar todo o dinheiro que eu vou gastar é, à vista, porque não precisa disso, mas o que ocorre lá é que não tem é, agência bancária, ou se tem, é uma ou duas, então é difícil de você sacar dinheiro. Mas eles aceitam Pix e cartão sim. A única coisa que realmente é cara em Morro de São Paulo é o passeio de barco. E lá tem, né, esse passeio de volta à ilha, que inclusive eu fiz para chegar na outra ilha, e eu fiz um, uma forma diferente aí de ir para outra ilha que não tá na internet, e eu vou contar para vocês todos os detalhes no próximo vídeo de viagens que vai ser para Boipeba. Basicamente o que tem caro lá é o passeio de barco, que ele é passeia um pouco por outras ilhas. Eu já fiz muitos passeios de barco na vida, em vários lugares diferentes, e lá realmente é muito caro. O passeio de barco é cerca de 180 reais lá. Então, se você quiser fazer esse passeio, você vai ter aí que separar um valor alto. Mas, tirando isso, se você só quiser ficar na ilha, ou se você não tiver esse dinheiro para gastar, não se preocupe, você não vai estar tá perdendo Ai, o melhor passeio de morro tá? não é assim, muito pelo contrário, eu achei muito melhor as praias de morro mesmo do que o passeio de barco, então se você não puder fazer, não se esquenta, tá, tá tudo bem, você vai aproveitar bastante mesmo sem esse passeio. O passeio que realmente vale muito a pena é você passar uns dias na ilha de Boipeba, mas aí eu vou explicar melhor no próximo vídeo, tá, e de certa forma vai incluir esse passeio de barco, então já fica aí um combo. Mas vem comigo no próximo vídeo que eu te explico tudo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha explicado tudo o que vocês querem saber. Se surgir alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? E por hoje é só. Um beijo. Até o próximo vídeo.